Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Meu jodô, já faleceu até. Nunca mais vou esquecer desse primeiro emprego, nunca mais vou esquecer desse primeiro registro. Eu precisava muito desse salário para ajudar minha mãe. E aí foi, eu tinha três anos de idade. Trabalhava de dia, estava de noite para uma escola pública, uma escola professora Marina Sintre, na Rua da Consolação, esquina com Antônia de Queiroz. A escola está lá até hoje. Sou muito grato a essa escola também, porque ela me preparou, fiz três anos nessa escola. Uh, e aí com esse dinheiro eu conseguia, eu ficava com 15%, 15%, 20% do que eu ganhava, era o equivalente a um salário mínimo, e o resto dava para minha mãe que precisava muito. Então uh, aquilo foi uma coisa que me mexeu, mexeu muito comigo, mudou muito a minha vida, e aí a partir dali eu comecei a trabalhar. E eu era muito empenhado. Eu sempre eu tive essa dedicação, de dedicado ao trabalho. Chegava muito cedo, era o último a sair. Trabalhava no almoço, que tinha o sanduíche. Se você ficasse trabalhando na hora do almoço, tinha direito ao sanduíche e a é um suco. Para quem tinha dificuldade para ter comida,